O Ricardo, hoje a gente vai falar de um assunto aí para quem está alugando imóvel, deve ouvir, que é sobre o seguro incêndio, né? Então eu certo. queria, na verdade, começar aqui perguntando o que é esse seguro. Explica para a gente aí o que é o seguro incêndio. Oh, o seguro incêndio, conhecido também como seguro imobiliária, né? Ele é uma garantia que é contratada pelo proprietário ou pelo inquilino para poder... É, beneficiar ele, né, no momento de um incidente, se ele tiver, né, um incidente de incêndio, poder dar uma garantia para ele de que ele vai ser restituído sobre aqueles danos, né, que foram causados ali ao imóvel dele e aos, né, aos bens, né, aos pertences dele. Então é uma uma garantia contratual que está prevista, né, em lei e que todos os imóveis com fins de locação é obrigatório né, ser apresentado essa, essa garantia. Então basicamente eu, eu seguro entender eu... isso.